e aí galera, beleza? Felpão aqui pra vocês. E hoje no vídeo, como vocês viram aí no título, hoje eu vou tentar explicar pra vocês como que eu aqueço antes de campeonato, como que eu faço pra aquecer e como que funciona normalmente os aquecimentos antes de campeonato, galera. Então já vai deixando seu like no vídeo aí e bora começar aqui. Primeiro, galera, o que acontece nos campeonatos? Antes da partida, por exemplo, tá tendo um outro jogo, uma MD3, e você é a próxima partida a ser jogada. Todos os times normalmente tem um... É tipo um CTzinho, uma... A mesa ali com os PCs, todo time tem o seu fugir o nome agora, a sua, o seu lugar pra você poder treinar, o seu lugar pra você poder jogar. E ali naquele lugar tem internet. Aquele lugar você consegue jogar DM online, você consegue jogar a Headline, a In Map, a WP. Você consegue treinar contra outras pessoas, né? Consegue praticar melhor. Mas... Quando você vai para o palco, ou quando você vai para o lugar realmente que você vai jogar a partida, geralmente eles tiram a internet. Você acaba não conseguindo aquecer com outras pessoas. Você vai ter que aquecer aqui no iBots ou qualquer outro mapa. Ah, mas tem iBots, tá? tem campeonatos, eu não lembro muito bem agora, mas tem campeonatos que já deixam o iBots pronto ali na, na CFG para você simplesmente entrar e aquecer. Eles têm um, eles deixam uma pasta ali com os mapas, aí, map, bots tudo, e você entra e aquece desse jeito. Eles ajudam você nisso, mas sem internet, nesse momento. Quando você não quando eu, por exemplo, não, eu, eu aqueço, por exemplo, quando eu vou lá e vou aquecer com bots, eu não fico vidrado e, e aquecer até minha mão ficar doendo, tá ligado? Eu sempre busco me, mesclar... Por exemplo, aqui no iBots eu não consigo muito ficar preparado pra jogar de alfa, eu não consigo muito aquecer com a WP. É uma coisa que me incomoda muito porque não é uma coisa que eu pratico bastante Bastante. E quando eu pratico eu gosto de ficar tipo horas e horas jogando de AWP dentro de um DM para poder pegar, pra aquecer, né? Pegar mais a automatização do tiro da WP. Aqui normalmente eu tento simplesmente deixar os bots e todos ao redor do daqui dessa areninha e vou tentando só dar tequinho por tipo 100 kills, tá ligado? Eu vou lá e fico dando dar tequinho, tentando dar tequinho aqui, tá vendo? E eu fico indo pro um lado sempre só. Aí, quando eu bato 50 kills, eu vou lá e volto pro outro lado e fico só indo pro outro lado, entendeu? Então, mais ou menos, eu tento aquecer 100 bonecos assim, só com o tequinho. Feito isso, galera, é isso que eu tô falando de AK, beleza? Feito isso, eu venho aqui e tento só no modo rajada. dou dois, três tiros e tento matar os caras assim. Se eu não mato os caras, eu saio do cara. Eu não fico muito, é, tipo, ah, eu ó, vou, sei lá, vou pinar esse cara aqui, fico tentando matar ele. Não, eu vou, errei o tiro, vou pro outro, errei o tiro, vou pro outro. Aí, eu venho aqui e tento matar com os dois bursts, que é uma forma boa também. Que você utiliza do jogo Faço mais 100 kills Quando eu faço isso galera Eu venho agora e tento dar o spray né? O spray eu não, eu não Tento arrastar assim um pro outro Mas normalmente eu venho E tento dar o spray mesmo Eu tento não mirar na cabeça para ele não morrer rapidão E tento dar o spray assim Tá vendo? Mirando peito Mais ou menos assim galera Vou mirando na barriga aqui no peito E não não miro na cabeça Porque normalmente se eu mirar na cabeça Ele já vai morrendo no primeiro tiro Então a gente mira embaixo para a gente treinar bem o controle de spray isso, mais 300 kills. Aí, Felpera, você treina só com a K? Sim, eu simplesmente veio, o jogo, mato entre 300, 400, 500 kills aqui no iBots. Isso demora aqui nem uns 10 minutos ali antes do jogo. E pronto, já tô com a mira encaixadinha. Mas esse aqui é quando eu preciso treinar no iBots. Aqui no Brasil a gente tá conseguindo treinar em servers... Como que eu posso dizer? Tipo, tem o arm-up aqui, que eles, que eles disponibilizam, eles deixam online. E aqui a gente consegue treinar aquecer em servers online, né? Aquecer com as pessoas. E quando eu quando eu posso aquecer com, com esses servers online, eu prefiro aquecer aqui. Por quê? Porque é outra coisa, sabe? Você tá jogando contra outros seres humanos, eles vão fazer coisas que você não vai esperar. É mais difícil, né? De ficar matando o bot. Aqui eu faço o seguinte, galera. Esse mapa aqui no arm -up, por exemplo, eu sei que esse, esse server ele tem sem é, colete Ele tem sem coletes é, uma hora e com um colete outra hora hora, por exemplo, esse aqui da Mirage. E o que, que eu faço? Na hora que a gente tá sem colete, ou eu jogo de coach e ou eu jogo de USP Glock, entendeu? Porque não tem capacete, dá para treinar um pouco a uso. É difícil, é difícil, mas dá para treinar um pouquinho. Aqui eu já mato, tipo assim, eu não tenho números exatos aqui para poder falar para vocês, quanto que eu fico aqui pra, matando para poder aquecer, mas não é muito assim quando é USP, é, quando é cold. Por que, que eu faço coach também? Porque coach no, com tiro mata na cabeça, quando você não tem colete. Então eu faço os dois aqui, ó. Com USP, ó, USPzinha e colt, beleza? Aí eu fico aqui jogando, jogo, sei lá, uns 15 minutos disso. E aí, esse server tem um modo que vai entrar colete, beleza? O que, que é esse modo que vai entrar colete? É quando você não consegue matar mais com um tiro. Aí. Quando acontece isso, eu venho aqui e treino dia K. Então eu perco mais 10 minutinhos aqui, jogando com a K. Eu. Tipo assim, galera. Quando eu sinto que eu tô muito mal de mira, eu não sei se é uma coisa que possa funcionar pra, pode funcionar pra vocês. Eu tento sempre tentar matar os caras com o um tequinho. E eu fico tentando, tipo assim, mó rapidão, sabe? Tipo, mexendo a mira pra caralho, tentando matar no tequinho. Por quê? Porque no começo vai ser horrível. No começo, cara, eu vou errar tudo. Mas vai passar, sei lá, 10 minutos. Eu vou estar tá, vou tá melhor ainda. Eu, tipo, vou estar tá, quanto mais rápido, né? mais difícil, mas eu vou estar tá pegando o time do bagulho. Porque eu vou estar tá fazendo isso muito Esforço na mão, tá ligado? E minha mão uma hora vai pegar o um negócio de tão, tão mesmo movimento que eu tô fazendo, tão mesmo rapidez e nisso eu consigo deixar minha mira melhor calibrada pro jogo, entendeu? Mas isso eu faço quando eu sinto que a minha mira tá meio, sei lá, meio bamba. Meio ruim. Então vem aqui, só vou andando o tequinho e já era. A questão é a seguinte, galera. Normalmente, quando eu jogo aqui de AK, que eu acho que é o principal da galera no DM, eu venho e faço o sprayzinho. e Às vezes eu dou tequinho, mas eu não tipo, priorizo uma parada só, tequinho, é, spray. Não, eu vou jogando conforme o adversário vai passando. Aqui eu vou do spray, aqui eu vou do spray, já dou um transfer separei ali e vou fazendo isso, tá ligado? Aqui no tapete, por exemplo, eu tô aqui. Vamos ver. Não apareceu ninguém. Areia spray. E, ó, sandwich spray, não pegou muito bem. Vou pegar uma, um exemplo pra vocês aqui, ó. Aqui aqui dá pra tequinho, ó. Aqui dá para tequinho, tá vendo? Porque o cara tava meio longe, eu senti que dava. Treinei já o tequinho. Ali já era pra ser spray também. Então, ó, aqui, spray. Ó, lá, spray também. Tá vendo? Eu vou conforme dá, aqui vai ser tequinho. Se ele botar a cabeça é tequinho. Não botou, não teve ação. Então, tipo assim, eu, agora viu galera? Ó, mudamos pro colete. E agora é a hora que seria legal jogar de Akai, entendeu? Às vezes, raramente, eu vou ir treino com a Eagle, né? Tipo, só fico tentando matar de eagle, mas eu não costumo fazer isso muito não, porque eu não tenho cacuete pra jogar de eagle, então eu não fico perdendo meu tempo. Mas isso vai de cada um, tá ligado galera? Se você quiser treinar só Tech, se você quiser treinar só spray, vai de você. Eu não ligo muito, não faz muita diferença pra mim, então eu só quero deixar a minha mira calibrada. A minha mira quanto mais rápido chegar no cara, pegando os tiros, é o que importa pra mim. Quando eu estou muito ruim, minha mira está meio bambu, ou está muito gelada a mão, eu tento só dar tequinho. Os 10 primeiros minutos é horrível, eu não acerto nada, ainda mais com essa mira aqui gigantesca, mas quando passa os 10, 15 minutos eu fazendo isso muito rápido, minha mão vai cansar, minha mão vai ficar quente e vai estar tá mais automatizada e fica mais fácil pra mim poder andar um spray depois, poder dar um teco depois, beleza? Então tem esses dois tipos, galera. Esse é um tipo, é... tem um o hipótese que eu expliquei pra vocês o que eu faço normalmente, eu sigo esse padrãozinho ali que eu falei pra vocês, de 300 a 500 kills fazendo aquele jeito se dá pra treinar esse online, eu tento jogar meia horinha, vai. aquecer uma meia horinha. Se eu tiver com a mira, bambu. Eu não tô sentindo muito confiança na mira. Eu tento dar o teco pra poder... Por que que eu teco, vai? Porque é muito mais difícil, entendeu? E quando você faz uma coisa muito mais difícil e fica fazendo, fazendo, fazendo... O spray, que eu, pelo menos, considero mais fácil que dar teco, é, é fica melhor, entendeu? Então eu vou lá e tento dar teco. Se eu já tô de boa com a mira, eu só quero dar uma aquecida mesmo. Eu vou lá e fico jogando. Fico jogando de AK, dando spray, dando teco, não importa. E esse server que é bom porque ele tem um modo sem colete. Aí dá pra treinar a USP Dá pra treinar coach. Tem servers também que tem Pistol só. WP só. Aí vai de você, beleza? Então, esse aqui é meu, meu treinamento antes dos campeonatos. Normalmente o que eu faço. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto.